mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai ver, analisar, comentar, reclamar sobre a nova estação que chegou agora, verão 2020. Seja bem-vindo nos Estados Unidos, né, no hemisfério norte, porque a gente tá aqui no frio. Eu nem sequer abri o meu COVID hoje, mentira, eu abri uma vez porque eu trabalho de tarde, né, então eu fiquei com medo de perder algum desafio, então, eu entrei e tinha um desafio lá que ia fechar em 6 horas, aí eu já fiz ele, mas eu não fiz mais nada, não vi, não cliquei em nada, vocês vão ver, gente. Já tinha gente pedindo esse vídeo hoje na quarta-feira, que é o dia que eu tô gravando, tipo, gente... Fazia, sei lá, oito horas que a estação tinha começado, sabe? Se eu não tivesse com tanto trabalho da faculdade pra fazer, eu teria gravado esse vídeo e postado no mesmo dia ou no dia seguinte. Quer dizer, hoje talvez seja quinta-feira, porque realmente eu editei e postei na mesma hora, já que é um assunto mais, tipo, novo, para pra não também ficar muito longe das peças que lançaram hoje. aí não sei, tá? Se você não entendeu, ignora, eu também não entendi. Aí você se pergunta ou não também, não tudo bem, o que, que eu faço com a minha enquete, né, que já tá rolando? A enquete, ah, escolha o vídeo de sexta Então, eu vou gravar esse vídeo Na sexta-feira, pra domingo Então a enquete tá lá, vai lá votar No vídeo que você quer assistir no domingo Agora chega de falar assim, meu Deus do céu Eu falei muito nesse começo de vídeo Desculpa, é muito chato quando isso acontece, né Eu ainda tô falando Vamos analisar o ícone, eu achei o ícone A coisa mais linda, eu achei ele bem diferente Mas tipo, quando você olha Não é assim, uau, verão, né Não é, aí quando você abre o jogo É menos verão ainda tipo, eu adorei essa capa, ela ficou bonita, só que não tem nada a ver com verão, cara, isso aqui tá inverno para mim, tirando pelo fato das roupas abertas. Nossa, gente, esse fundo da passarela, primeiro, elas estão voando, né? Não tá bonito essa parte, tipo, elas estão realmente voando. Normalmente elas ficam paradas de pé em alguma coisa que elas estão voando dessa vez. O que é isso? São é um vulcão? O que você vai vestir em um mundo mundo oculto? Vá para a loja para conferir do... dois pacotes de moda de feira 2020. Como assim mundo oculto? Covid, tá tudo bem? Beleza, a gente vai ver agora aqui, né? Eu teve uma coisa que eu esqueci de falar, meu Deus do céu, pera. Teve uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo sobre troca de estação. Quando a estação vira, a gente ganha o quê? A gente ganha dinheiro, a gente ganha 1.200, pra começar a estação bem. Limpei tudo, vamos lá agora. O verão está chegando, fervendo, olha aqui os nossos 1.200 que eu estava falando. Viagem com esse pacote de moda, deixa eu ver aqui, deixa eu ver os pacotes, como é que tá. Pode confiar você vai precisar dessas roupas. Vamos, vamos já começar a analisar as roupas. Essa semana eu tava muito animada pra fazer isso. Pra analisar as roupinhas. Eu queria muito ver como é que elas estão. Ah, eu gostei. Ah, mas são coisas baratas. Nem vale a pena comprar esse pacote. Pacote verão 2020 premium. Hum, esse aqui tem mais coisas, né? Próximo, somente para a criadora de tendências. A gente ganhou um bônus. Porque a gente conseguiu ser criadora de tendências. Na primavera 2020. Uau, já foram quatro. Quatro seguidas, como um bônus para alcançar o status de criadora de tendência quatro vezes. Aqui está um prêmio de 700. Caramba, gente, eu consegui milão porque eu virei criadora de tendências todas as vezes. Ah, foi legal, gente. Gostei. Gostei desse prêmio. Não vou reclamar disso. Tá, agora a gente tem algumas considerações pra fazer, né? Vamos lá. A gente tem o conceito pra conversar, como eu já fiz em algum outro vídeo. A gente tem essa série oculta pra conversar. Mundos Ocultos é uma série oculta, faz sentido agora, valeu covet E a gente tem as peças novas que estão entrando pra conversar. Então vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro no conceito. Eu amei essa imagem aqui, ela tá bem editada, tá bonita, não é que nem aquela que eu fiz. Se você não viu, tá no meu grupo do Facebook, o link tá aqui na descrição. Eu não terminei os desafios da série ainda. Não sei se vocês viram, mas todos os desafios da série estavam aqui em cima, aí do nada eles, tipo, passaram pra linha do tempo normal. Eu não gosto dessas séries que você não pode perder nenhum desafio, porque acontece às vezes de você ter um imprevisto e perder algum desafio então, óbvio que você pode fazer todas de uma vez só, mas a gente não sabe, né? Eu não curto muito, acho um pouquinho injusto, assim, mas é só a minha opinião e, cara, nove desafios, véi pra ganhar um próprio pack ok, agora vamos ver o resto das coisas cadê os mundos ocultos aqui? Aqui, ó, mais um mundo oculto. Nossa, que imagem feia. Outro mundo oculto. Flashback, mundo oculto. Isso notícias de moda e vamos ver o que notícias de moda tá falando sobre o verão, vamos ver? curta o verão neste verão se ganha enquanto ela cair em um portal e se encontra voltando, no, voando duas criaturas ao lado do reino do céu dando a lada de sereias no reino do mar e tentando encontrar o seu caminho de volta para casa com um labirinto com quantos animais falantes pisados no reino da terra neste verão de 2020 ela vou escapada em uma viagem pelo mundo eu consegui prêmios, essa sendo ETA em sua jornada tá, ETA é um nome esquisito, nunca vi esse nome na minha vida, sinceramente isso aqui tá parecendo a lista no País das Maravilhas o problema, gente, é que eu tô estudando uma matéria agora na faculdade chamada Criação de Mundos e Personagens. Então, eu tô começando a analisar as coisas pensando, nossa, que mundo mal feito, mas como assim reino disso, reino daquilo que não dá mais informações, sabe? Ironicamente, o nome de Eka significa lar, mas este é o último lugar onde ela quer estar. Depois de ficar presa dentro de casa por várias semanas, sua curiosidade foi despertada por um baú com objetos antigos, sua voz sempre cheia de vestidos fabulosos, relíquias e um espelho que emitia um estranho brilho. Alice através do espelho. Deve que se dele, dele, é como se Alex investisse numa terra de céus intermináveis, aparece uma superfície de gelo, e já do Estai lá, ele tocou nesse fele, caiu para dentro do um portal mágico, sendo levado para um reino e novo mundo. Eu gostei da história parece Rapunzel da Barbie, sabe? Eu amo Rapunzel da Barbie, cara. Sem saber se conseguiram avançar pra casa numa mente, ela precisa coletar pedras das guardiãs do reino do céu, rindo mais reino da terra e diz a lenda que algumas delas possuem recompensas dessas. E como que ela sabe que ela tem que pegar pedra? Desculpa, gente. Tô analisando a história que nem era pra estar analisando isso, né? Provida apenas de sua sagacidade de uma mala mágica, ela visitará uma guardia por dia em sua jornada de três semanas. Então não deixe de participar de todos os desafios de estilo das guardiãs, pois elas que ter um prêmio escondido na janela pop-up que aparece depois de sua participação. Todos, gente. Você sabe o que é todos? você, você, você viu ali que Não sei se de mundo oculto? Então, basicamente, eu não entendi e você não entendeu, tá? Se você acha que você entendeu, me explica. Porque eu, sinceramente, eu, assim, eu, nesse poucos, pouquíssimo tempo que essa série saiu, faz tipo pouco tempo que ela apareceu, da hora que eu estou gravando, todo mundo ficou assim. Qual é a minha teoria? O que eu acho que é essa série? É literalmente uma série oculta, uma coisa que o Covet talvez, talvez, tá? nunca tenha feito. Eu acho que é o seguinte, você tem chance, tipo, deve ser um prêmio aleatório, talvez. Aleatório, entre aspas, porque não existe aleatório dentro da programação. Mas parece que é aleatório. Você vai entrando nos desafios, aí depois você fizer, sei lá, cinco desafios, vai aparecer um pop-up que você ganhou. Um pop-up é quando, tipo, uma tela aparece, assim, na sua cara. Pop, entendeu? Então você vai ganhar um prêmio ali depois de entrar em um certo número de desafios Essa história de você ter que entrar em todos traz uma ideia de série, mas não tem um contador Tem duas opções, gente tipo, ou você entra em todos e no final você vai ganhar um prêmio Ou você vai entrando e vai aumentando as suas chances de ganhar prêmio e você vai ganhar um ou outro ou mais ou enfim essas são as, as minhas teorias em cima dessa série oculta. Daí aqui embaixo tipo, falando sobre marcas novas que estão entrando. Que isso? Olha isso, gente! Meu Deus, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Visuais de verão aventureiros. Olha só, foi o próprio COVID Fashion que fez. Ah, tem mais coisas aqui pra baixo, socorro. Eu ignorando o rolê. Escolhas do editor. Quem que é editor? Tá. E o conceito então é a história da Eta, ou Alice, através do espelho entrando nos mundos ocultos e pra voltar ela precisa das pedras usando uma mala mágica Que essa parte a gente não sabe, não tem ideia de como ela conseguiu isso Desculpa a gente, tô tá ficando bitolada com essa matéria Tá faltando muita coisa aí, tá me dando nervoso, palpitação. Agora a gente vai fazer o Daily Polêmico, que eu falei no vídeo da troca de estação. Você pode assistir o vídeo agora, se você quiser, mas como já virou a estação, talvez ele não seja tão útil pra você. Mas vamos lá, vamos fazer esse Daily Polêmico já vamos ver aqui as peças que tem. Ah, é, já tem esse CC aqui, né, galera? Cara, Que bonito! Ele é parecido com o que já tem verde, né, eu acho. Mas ele tem estrelinhas na ponta. E, ó, só posso usar itens verão 2020, assim como eu falei pra vocês. Bom, vamos dar uma olhada, então. Obviamente, eu vou comprar isso daqui, né. Eu ia falar, cara, a gente vai fazer o T, ele vai ficar com uns 55 mil, mas eu vou comprar isso aqui. Vou comprar algumas outras coisas, né, então. Bem bonito. Esse CC me dá uma, uma esperança, uma pontinha de esperança, de que eles vão fazer de collections bem bonitos. E eu espero que isso seja verdade, porque nas últimas estações foram tão fracas Cara, não tinha um cover de collection bonito, sabe? Meu Deus. Ai, que lindo esse vestido. Bom, vou colocar isso aqui e vou pegar o outro vestido emprestado de alguém. Ô, louca, já tem umas coisas aqui. Nossa, acho que eu nunca comecei a estação com tanta coisa assim. Vamos pegar aqui emprestado e vamos colocar um sapato que eu não tenho. A gente nunca ganha sapato, vocês já perceberam? Nossa. Ai, que lindo esse. Hum, Quanto sapato bonito, meu Deus, eu gosto muito de sapato Tá, nossa, vou comprar esse treco horrível de caro Mas é porque eu sinto que ele vai ser útil daqui pra frente Ó, gente, já tô comprando as peças-chave aqui, ó Um sapatinho mais neutro, caro, mas mais neutro Que a gente vai fazer agora a gente vai atrás das outras peças que podem ser chave. Chave que eu digo pra gente ficar usando repetidas vezes até ter bastante coisa, sabe? Porque agora no começo da estação tem o maior perigo da gente gastar muito, porque as coisas são lindas, a gente quer comprar tudo, enfim. Então a boa é dá uma segurada e ficar usando sempre as mesmas coisas, não tem problema repetir não. Bom, eu já tenho algumas joias. Eu gostei dessa aqui, negócio na mão, ela parece que vai ser mais utilizada. Com essa pira de dos mágicos aí. Ah, gente, olha só. Esse aqui é o, o visual que ela vai cair no portal. Meu, e o que tá escrito aqui é exatamente o que tá escrito no, lá no texto que a gente leu. Então, eu achei que ia ter uma continuação da história aqui. Uma profundidade maior, mas não tem. Então, me ignorem. Ah, meu, vou colocar esse cabelão aqui mesmo. Ganhei, vou usar, né? Ai, que linda ruiva. Eu vou assim mesmo, nem que eu tome bomba. Ficou bonito. Ah, agora vamos dar uma olhada nas peças que entraram, né? Vamos ir direto na loja, coisa que eu acho que eu nunca fiz. Vamos ver aqui as coisas que tem e vamos gastar dinheiro, fazer uma lista de compras. Eu gostei desse vestido, cores bem brasileiras, né? Vou fazer uma lista de compras aqui com vocês. Olha, esse vestido tem uma carinha de que vai ser usado em algum momento, mas... Vamos ver. Vestidos a Estelo sempre são bem utilizados, assim. Ai, saia. Eu sempre quero saia, porque eu nunca, nunca tenho as saias legais. Nossa, hum. saia é um bagulho muito caro nessa ação. Nossa, entrou umas coisas meio aleatórias, né? Meu, o que, que a galera tava falando dessa blusa aqui? Ué, eu cliquei ver online a camiseta. Não, gente, mas eu quero ver a blusa nova. Ah, não é tão feio. Nossa, ela tá muito bem desenhada, gente. Eu tô achando até que eles pegaram. E colocaram aqui no jogo, que eles não desenharam em cima. É isso que eu quero ver. Meu, sério, tá muito bem desenhado isso aqui, tá com uma transparência legal. Mais uma blusa verde, vi pessoas reclamando mesmo de blusa verde. Parece que não é uma blusa, deve ser um colete. Que chapéu engraçado. Brinco de... Cartaruguinha, que fofo! Vou colocar esse brinco na minha lista de compras, porque eu gosto desses de brincos longos pra colocar no Covid. Caramba! Meu Deus, essa bolsa aqui, ela tá muito fofa. Ela tá dando ar de que vai ser usada? Não consigo nem escrever. Vamos colocar na lista de compras. Aí esses chapelão de praia, esse é o momento deles, né? Nossa Senhora! Nossa, que vestido feio Tipo, de longe, cara, eu não sei Esse vestido parece que era pra ser bonito e não deu Tá ligado? Tipo, é raro Ai, cara, macacão a gente nunca usa pra nada Ah, bonito Esse aqui tá me chamando atenção Mano, você bate o olho, você espera uma coisa cheia até que tinha franja ali embaixo Ai, gente, me julguem, mas eu gostei desse negocinho Nossa, o que, que é esse vestido caro pra caramba? Ai, gente, não Nossa, essas calças horrorosas Tá, cadê o resto? Como assim? Eu vi um monte de gente falando um monte de coisa, de um monte de marca, eu não tô vendo nada aqui. Credo, não é possível. Eu vou entrar no desafio e vou procurar, porque não acredito que eu vi tudo que existe. Até agora, né? Ah, esse vestido apareceu? Ah, tá faltando coisa lá mesmo. Eu achei que a loja era confiável, mas ela não é. Meu Deus, esse vestido parece... Gente, eu tenho certeza que deu errado alguma coisa com esse vestido. Olha a qualidade desse. Ou desse. Olha a qualidade disso. Tenho certeza que deu errado, que eles mandaram um, um, um arquivo em baixa qualidade. Tá muito ruim. Ah, caro. Ai, eu gosto <risos> desses de vestidos assim. Não, pra usar na vida real, né? Mas eu gosto, acho legal. Meu Deus, que caro. Olha isso aqui. Eu nunca vi uma sequência de vestido caro assim. Se é um dos vestidos da capa, né? Aquele vestido do meio é muito bonito. Eu queria ele. Que caro! Gente, meu Deus. Está muito caro. Ah, <gasps> Olha esse vestido. Tá muito caro. Tá tudo muito caro. Imagina, eu peguei R$398 no sapatinho. Eu... Ah, esse vestido preto é mais bonito também. Ah, ó, esse tá bonitinho. Ai, como eu queria sair gastando um monte, comprando tudo. Mano, esse vestido... Não, eu vou comprar agora já. Porque ele tá com uma cara. Comprei. Nossa, tem umas coisas meio feias aqui. Nossa... Nossa, esse aqui tá a coisa mais linda Ah, bonito, mas com esquisito o peito Não quero Ah, fofo Cara, esses vestidos são muito inúteis Eu não consegui usar eles, né? Na season passada Ah, que legal esse Agora, acabou nesse daqui Gente, eu vou dar uma dica pra vocês É uma dica, é pessoal, assim Por dizer, eu senti isso todas as vezes que eu jogo COVID Que é o seguinte Sempre usam um vestido dourado Não importa, cara Mano, compre um vestido dourado dessa estação Compre. Eu vou comprar um agora, porque toda vez aparece, nem que seja em flashback em desafio normal, pedem sempre um vestido dourado. Então eu vou comprar um vestido dourado aqui, esse aqui feio mesmo, porque sempre pedem, toda vez, aí eu fico tipo, ai meu Deus, vestido dourado. Teve uma estação que eu não comprei o vestido dourado, e eu me ferrei muito, porque ele vive aparecendo, e eu não, não comprei. Não tenho. Procurando o um sapatinho preto básico para eu usar. Ah, esse aqui é útil, gente. Achei o um sapatinho preto para eu usar. E vou comprar o um branco também. Essas botas tão baratas. Que? E o que mais que a gente tem? As últimas blusas estão aparecendo tão, tão chatas. Eu não gosto de nenhuma. Não vou ver tudo não, tá, gente? Só vou ver as coisas principais aqui. Ai, ah, eu gosto disso. Não sei porquê. Por último, acessórios. Vamos dar uma olhada. Eita, já tem umas Covet collection aparecendo aqui. Aqui a gente compra a collection. Aqui a gente compra... Ai, ah, essas luvas são com uma, um tom diferente. Essa daqui tá legal, mas ela tá um pouco esquisita. Parece tipo luva de procedimento. Ah, a gente, daqui a pouco a gente vai ter que comprar chapéu mesmo. Então, nem vou comprar agora. Prefiro comprar em desafio. Porque eu não costumo gastar fora de desafio, então. Agora, por último, último de tudo, a gente vai comprar, né? A gente vai gastar. <risos> Vamos por ordem. Nossa, eu... eu... Não, eu curti mais coisa. Vamos comprar essa bolsa o blazer, esse vestidinho. Tomara que eu use, senão eu vou ficar brava. Ai, ah, eu vou comprar tudo, gente. Não tô nem aí. Depois eu recupero. Eu vou comprar todas as coisas que eu quero comprar hoje. Ai, não. Senão fica muito chato, sabe? Isso aqui a gente vai usar com certeza, então. Foi isso, galera. Gastei aí uns dinheiros, uns 5 mil, parece. Talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Bom, gente, esse foi o início da estação, verão 2020. Quero saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da estação. Se vocês gastaram muito, se não gastaram. Me falem aí o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com essa casa de moda. Tchau!